Oi, Águas Cinzas e os Filtros Biológicos, vamos falar sobre a instalação do Sistema de Limpeza Hidráulica. Ciência Terra Nova, os Sentidos da Ciência. Muito bem-vindo para quem chegou, eu sou Evandro né? bem-vindos. Antes de mais nada, dá uma olhada na de, no, no descritivo, se curte essas histórias de saneamento ecológico, a gente está com um grupo no WhatsApp, entra lá. A gente tem trocado umas ideias bem legais, talvez você curta. O vídeo de hoje a gente vai dar sequência aos vídeos que a gente já vem trabalhando do filtro, dos filtros biológicos. Já mostrei no vídeo anterior o, o sistema de exaustão, a tubulação, nós vamos acompanhar a instalação dessa tubulação, vamos refazer outra vez o caminho das águas, a exaustão, é como é que o a limpeza hidráulica vai funcionar, porque aí evita caminhão fossa, essas coisas tudo, né? Então, vamos simplificar a vida. E a gente vai acompanhar os cuidados que a gente tem, o traço da massa 2 de areia, 1 um de cimento, uma massa mais reforçada, para a gente eliminar o vazamento que estava tendo no, no filtro, Vamos ver os cuidados que tem antes e depois, sempre deixar úmido a parede onde a gente vai fazer as coisas para a massa pegar direito, tomar cuidado para deixar a massa é, úmida, né? umedecida, de maneira que ela não seque muito rápido, não trinque, porque aí você perde todo o trabalho, coisa que é, nem todo pedreiro sabe fazer esse negócio, né? e aí você pode perder todo o sistema por conta de besteira. Então a gente vai acompanhar é, esse procedimento e vamos aproveitar também e vamos dar uma olhada. Tempos atrás, algumas semanas atrás, eu fiz um, uma modificação no sistema de águas pretas. Eu tirei o laguinho, coloquei areia, depois eu semeei umas sementinhas de cosmos. Vamos lá dar uma olhada, você vai ver, a água está limpinha, tá, uma qualidade visual e olfativa excelente. Vamos acompanhar. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima. Nossos filtros estão aqui, estão limpos, secos. Já coloquei os tubos para fazer a drenagem hidráulica. Vamos conhecer, vamos ver como é que ficou. Aqui está o tubo que desce do biodigestor. Ele vai jogar toda a água para o meio desse desse filtro, do outro lado uma saída que vai ser para limpeza hidráulica, de quando em quando eu venho aqui, tiro esse cap e aí o peso da água, que aí aqui é a saída da água, então essa coluna de água até lá embaixo ela vai pressionar essa água para sair. Então, essa distância da saída até a base da, do, da limpeza hidráulica é a coluna d'água que vai sair na hora que eu abrir o cap aqui. E ela vai sair por onde? Ela vai entrar ali pelo fundo e vai puxar o lodo que, que esteja no fundo do, do filtro e vai sair daqui. E esse lodo aqui, para onde é que eu vou mandar? Quando eu for fazer a limpeza, é uma vez por ano, uma vez cada dois anos, eu vou tirar esse cap e já vou engatar imediatamente uma saída, né? um outro tubo e posso mandar, por exemplo, para o nosso brejinho ali. E aí esse, esse próprio efluente, esse lodo, vai ser tratado no brejinho. O segundo filtro. A água chega por aqui. E aí eu estou pensando ainda como é que eu vou fazer isso. Se a água vai sair por aqui ou se vem por cima. Né? Eu quero fazer diferente do que eu fiz no, nos outros. Mas não importa. Né? Ela vai entrar e vai formar um lodo. E quando eu quiser limpar... Olha aqui, ó, o hidráulico pronto aqui novamente. Então o lodo vai entrar aqui por baixo e vai ser puxado aqui por fora. Eu retiro esse escape, eu tiro ele aqui. A coluna d'água vai fazer pressão na água e ela vai sair, vai ser empurrada para dentro do tubo. Puxando o excesso de lodo que tenha no fundo. Preparei uma massa. Dois para um. Dois de areia e um para cimento. Então que eu quero deixá-la mais firme. Eu gosto muito de trabalhar com as mãos. Então eu vou trabalhar um pouco com a colher e um pouco com as mãos. Umedecia um pouco a parede. Porque se fica muito seco, na hora que coloca a massa, ela acaba secando muito rápido, trinca. Então, sempre umedecer a parede. Vamos preparar para voltar com, com a tubulação para cá. Essa parte de baixo a gente tem que garantir que não vá ter a saída do efluente. Ok, e a partir daqui eu vou trabalhar com a mão. A gente tem que garantir que a massa vai preencher todos os espaços. Então eu considero que trabalhar com a mão eu gosto mais. A parte que está trincada é essa aqui. A gente já viu em outros vídeos. Vou passar uma mão... Boa de massa nela. Alguns lugares o ferro da armação ficou aparente, Vou aproveitar para já. Fechar isso, prontinho. Serviço feito. Utilizei a pá de pedreiro para dar um retoque. É, e aí aproveita, é legal porque a gente força um pouco mais o cimento a entrar no lugar. Olha, aqui está tudo feito, bonitinho. Não pode esquecer de ir molhando para dar uma cura adequada. A instalação já está feita aqui, tudo bonitinho também. Ok, tudo pronto. Já vou começar a usar outra vez o sistema. Que o próximo passo é encher. E ver se não está dando nenhum vazamento. Não vou colocar o as pedras ainda. Vou começar a usar para ele encher. E aí a gente vai testar o esgotamento aqui. Por esse sistema, o esgotamento hidráulico. Legal? Começa a utilizar o filtro. Ainda em fase de teste. A gente consegue perceber que aquele vazamento que havia já não tem mais tá tudo seco tá úmido aqui porque eu tenho jogado água né para fazer a cura a parte de dentro Por que, que é água cinza porque ela se apresenta cinza essa é a água que está saindo do biodigestor está funcionando tudo bem é assim que encher um pouco mais, eu vou mostrar como é que funciona o esgotamento hidráulico dele. O sistema de águas pretas, areia colocada no lugar do brejinho. Está funcionando tudo bem. A água com uma qualidade visual bastante boa, clarinha. As plantas estão indo bem. O Cosmos, que era um experimento, eu não sabia se ele iria bem em lugar muito úmido. Está indo muito bem. Hidrocotile está indo legal. Essa outra plantinha, eu não sei qual é. Nasceu aqui por conta dela. Vamos acompanhando. Taioba. Está bem. Papiro, tudo bem. Copo de leite, tudo bem. Trapueiraba indo bem também. Tudo legal. Ok, então, se você chegou até aqui, muito agradecido novamente. Né? Dá um joinha, um like, um gostei, se curtiu da ideia. Tira, é, compartilha com os amigos. A gente tem que fazer a, o conhecimento se esparramar pela sociedade. Né? Tem muito trabalho em termos de saneamento para fazer. E só eu, só você, só meia dúzia, só mil pessoas não vão dar conta... Né, da imensidão de coisas que a gente tem que fazer no país em termos de saneamento. Então um dos caminhos é aqui o virtual. E a gente está querendo esparramar essa história toda para mais gente poder fazer em suas casas e quem sabe né, se motivar para prestar serviços na sua comunidade, para auxiliar a sua comunidade a desenvolver sistemas de tratamento de fluentes Mas não qualquer sistema. Nós estamos falando de sistemas ecológicos. Aprender a trabalhar com a vida planetária para a gente encaminhar soluções para o nosso cotidiano. Romper com esse isolamento entre o humano e o natural e aproximar os dois nas nossas casas, cidades, bairros, vilas. Legal? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!